Então, gostaria que você prestasse muita atenção, que você pensasse grande e que você venha tomar a decisão correta de vir somar conosco o nosso incrível modelo de negócio. Então, só para vocês entenderem qual modelo de matriz nós iremos atuar, algumas empresas já utilizam o modelo de matriz, nós utilizávamos do plano anterior, porém esse modelo não será mais trabalhado. Nós vamos trabalhar um modelo incrível e inédito de fila única legítimo. Onde vão ser pessoas linkadas uma embaixo da outra. Isso é sensacional. Pouco mais para frente você vai entender com detalhes como vai funcionar essa dinâmica. Mas eu queria apresentar para você as nossas três formas de ganho. Primeira forma de ganho é um bônus de indicação. Através do seu link você vai poder indicar essa oportunidade para outras pessoas. E ser recompensado além da fila única nós utilizamos também um modelo de Unilevel. Ok, então nossa segunda forma de ganhar o é um bônus de consumo mensal. Então, não só através da indicação, mas toda vez que essas pessoas consumirem, você vai receber um bônus. E temos também o um bônus da fila única, que é independente de você ter indicado ou não essas pessoas. Então, você vai ter um modelo de plano de carreira que você vai poder ganhar ótimos bônus. E em breve, vamos ter o bônus da recompra e o bônus de revenda, para que você que gosta de formar uma equipe de revendedores, para que você também tenha vantagens dentro do nosso negócio, ok? Então, referente ao bônus da indicação, aqui segue uma simulação de ganhos. Lembrando que nós trabalhamos com um modelo de matriz aberta com quatro níveis. Então, no primeiro nível, você indicando 10 pessoas, você já tem um ganho de 10% em cada ativação, em cada indicação delas. Então nessa simulação você tem um ganho de R$100,00, um ganho imediato. Seguindo a mesma simulação, 10 pessoas indicando 10, você tem no segundo nível um ganho de 5%, equivalente a 100 pessoas na equipe, então bônus de R$500,00. No seu terceiro nível, com uma equipe com 1.000 pessoas, você tem um ganho de 3%, equivalente a R$3.000,00. E no quarto nível... Você tem um ganho de 2% em cima da equipe de 10 mil pessoas, 20 mil. Então aqui só no bônus leve você tem um ganho dentro dessa simulação de R$ reais, Indicando apenas 10 pessoas e duplicando essa estratégia. Isso considerando que é a nossa primeira compra no valor de R$ 100. Reais, okay? Temos aqui também a simulação de ganhos da ativação. Também trabalhamos com modelo de matriz em quatro níveis e você tem os mesmos percentuais que a ativação, que é indicação direta. Então, para ativação, também nessa matriz, nessa simulação, você tem a possibilidade de ganhos de R$ 23.600, ok? Lembrando que é uma matriz aberta, então você pode indicar mais de 10 pessoas ou menos de 10 pessoas e aqui então nosso incrível modelo de fila única lembrando que nós trabalhamos com o modelo de fila única através de plano de carreira então você tem requisitos para você ser qualificado bronze você tem que ter dois novos afiliados ativos um ganho de 40 reais o prata precisa ter dois novos afiliados bronze ativos um ganho de 60 reais então olha que incrível com apenas duas qualificações no um plano de carreira, você já fica com custo zero do seu produto. Ou então, dois, dois novos afiliados ouro, duplo diamante, dois novos afiliados diamante, triplo diamante, dois novos afiliados duplo diamante e um imperial diamante, dois novos afiliados triplo diamante. Então olha que incrível! você consegue chegar num ganho de até um salário mínimo de 998 reais isso é incrível através do modelo de fila única fora os ganhos que você tem no unilevel. então como funciona essa dinâmica da fila única vai ter um outro vídeo explicativo aqui no nosso canal que você vai poder acompanhar exclusivamente da fila única mas por aqui eu já vou explicar para você então você vai iniciar dentro do projeto da MMS como um consultor. Todos iniciam como um consultor. Então você vai iniciar aqui e as pessoas vão se cadastrando, seja através do seu link, seja através do link de outras pessoas. A fila única é uma só. Então, nesse exemplo aqui, vai vir o afiliado número 1, um, que é você, depois vai vir o afiliado número 2 e número 3. Então, automaticamente, como vieram duas pessoas, você já foi qualificado a um nível de bronze, ok? Só que esses dois afiliados também vão indicar oportunidade para outras pessoas. Então, virá o número 4, virá o número 5. Nesse momento aqui, ingressaram duas novas pessoas. Então, o afiliado número 4 e o afiliado número 5 qualificaram o próximo da fila, que é o número 2, então automaticamente o número 2 passa a ser qualificado como bronze. E continua, tanto o afiliado 1, 2, 3, 4, continua indicando. Então temos o afiliado 6 e o afiliado 7. E automaticamente o afiliado número 3 foi promovido a bronze. O que, que acontece nesse exemplo? Como o afiliado número 1 um precisa ter dois afiliados bronze... E nesse momento nós temos o um número 2 e o um número 3, ele automaticamente foi promovido a prata. Então finalizando o mês ele como um afiliado prata, ele automaticamente ganha esse bônus de bronze de 40 reais mais o bônus de prata. Totalizando então os 100 reais. Aqui você conquistou, automaticamente você ganha essa bonificação, ok? E essa mesma lógica... Vai seguindo até que você chegue no Imperial Diamante. Então vai entrar ali o 8, o 9, o 10. Automaticamente vai acontecendo o que? As pessoas vão, vão evoluindo dentro do modelo de plano de carreira, dentro do modelo da fila única. Até que você chegue no teto de ganhos do Imperial Diamante, que é R$ 998. Reais. Isso é por cada conta, Ok. Por quê? Porque você tem a possibilidade de abrir outras contas utilizando o seu CPF. Tá? Isso é para trazer uma sustentabilidade para dentro do modelo. Então, olha que incrível, essa incrível oportunidade. Você tem uma fila única que tem uma, uma bonificação muito agressiva, um modelo que é realmente sustentável. E agora você precisa pensar grande, quantas pessoas tem? Condições de investir 100 reais, consumir um produto de forma inteligente e fazer parte do nosso modelo. Vou lembrando, você é responsável por sua mudança. Então nós trabalhamos aqui com um modelo estratégia totalmente planejada, uma ideia revolucionária de fila única, algo incrível que você vai poder fazer parte. Então a estratégia está muito clara, porque todos ajudam todos, a gente trabalha junto. Então você não tem problema de equipe, problema de ter aliciamento de redes. Porque mesmo com ganho do Unilevel, o modelo da fila única é para todos. Para quem gosta de indicar, para quem tem dificuldade de indicar. E todo mundo vai divulgar. E você tem uma possibilidade de ganhos incrível com o nosso modelo. E olha como é simples você fazer parte hoje da empresa, você vai fazer o seu cadastro, através do link do seu patrocinador, da pessoa que te mandou essa oportunidade, mandou esse vídeo para você, essa pessoa ela vai te auxiliar, ela vai, vai ser o seu patrocinador, o seu duplicador, o seu treinador dentro do projeto, para que você consiga realizar as atividades. Você vai fazer sua ativação, a sua ativação você faz através, através de um pagamento mensal e um consumo de um produto. Você deve participar das nossas conferências, dos treinamentos, para que você fique atualizado sobre o negócio. Lembrando que nós trabalhamos com um modelo único, um valor único de R$100,00, onde você vai estar consumindo isso através de um produto, um consumo inteligente e você vai estar gerando uma renda residual. Inicialmente nós vamos trabalhar com três produtos. Nós vamos trabalhar com linha de perfumaria de 25 ml, onde você vai poder estar adquirindo duas essências, as essências que estiverem né? disponíveis, que estiverem para que você possa consumir. E nós temos aqui também o NutriSize e o Triplo Active, que são Nutracêuticos sensacionais, que em outros vídeos aqui do canal você vai poder estar acompanhando e sabendo com maiores detalhes. Ou com a pessoa que está mandando essa apresentação para você. Então é muito simples você fazer parte. Você só tem que duplicar três passos. O primeiro passo, você tem que consumir o produto. Para você consumir o produto, você precisa estar ativo. Você precisa estar dentro do negócio. Você vai indicar para outras pessoas. Você pode utilizar a internet, você pode utilizar apresentações. Você pode utilizar diversas formas para que você duplique a oportunidade. E... Claro, você vai ganhar seu dinheiro, então você automaticamente vai estar promovendo isso, você vai estar mudando a sua vida, você vai estar adquirindo bens, você vai estar adquirindo outras coisas, vai estar pagando as suas contas, isso é muito bacana. Aqui algumas informações muito importantes acerca do negócio. Então, para fazer parte, somente pessoas maiores de 18 anos... Se for um afiliado, uma pessoa jurídica, uma empresa, um MEI, ele pode fazer parte, mas deve emitir uma nota fiscal de promoção de vendas para receber os seus bônus. Os saques, nós temos dois períodos de solicitação, que pode ser no dia 1 ou no dia 15 de cada mês, e esses valores serão creditados para sua conta bancária em um prazo de até 72 horas úteis para que se efetive essa transferência. O valor mínimo para o pedido de saque é de R$ e por cada solicitação é descontada uma taxa no valor de R$ né? isso para que se tenha um custo né, em virtude das transações que ocorrem, né, da transferência entre contas. Também é descontada uma taxa de 5% do valor de saque para manutenção do sistema, essa taxa ainda está sendo verificada para qual graduação, então... Até que você atinja um determinado objetivo, não vai haver esse desconto. Tá? Isso vai ser ainda oficializado em próximas apresentações que a gente vai fazer em alguma conferência, ok?